Olá a todos, hoje eu irei ensinar vocês a instalar um gerenciador de janela muito pequeno. Inclusive o nome dele é Tiny Window Manager. Uh, você pode encontrar ele no Google, digitando Tiny WM. E para o sistema operacional, é, que vai ser o alvo que a gente vai instalar, será o Minimal Ubuntu, o Minimal CD do Ubuntu. Vou estar vou deixando os dois links aqui na descrição, tanto do site do Ubuntu, como o do site do Tiny. Uh, aqui no site da Ubuntu. Do Ubuntu. Você vai escolher a versão 18.04. A de 64 MB. Irá instalar na sua máquina. Na sua máquina virtual. E depois de instalado. Você vai logar. E vamos seguir os procedimentos. Para instalar. Olha lá o Window Manager. Instalar o programa de gerenciador de janela. Está aqui. Entrar com o seu login. E aqui com a sua senha, primeira coisa: você vai ter que instalar alguns programas. Entre eles, uh, primeiro de tudo, ver se você está com conexão à internet. e config. Opa, não tenho o NetTools, então use o ip addr show. Mostrar o, o, e, o ENS3 não está configurado. Vamos configurar isso digitando o comando dh client. Client menos V ENS1 No caso, sua placa Opa, perdão, ENS3 No caso, se sua placa for Tipo, é, ETH01 ETH02 Ou ns 1 E ENS2 No meu caso é ENS3 Então, vamos digitar isso Opa, esqueci do sudo Tem que colocar o sudo Colocar a senha Espera e vamos dar de novo um ipadr show. E agora estamos com a internet aqui na nossa máquina virtual. Vamos só pingar para ter certeza. Um ping no, aqui no servidor da Google está funcionando, tá pingando. Ok, vamos instalar alguns pacotes. Dentre eles, vamos instalar o LX Terminal, que é um terminalzinho é, para você escrever seus códigos o xinit, que é um iniciador de, de janela, e o tiny, opa, tiny, wm. Nisso daremos enter. Concordamos com sim aqui embaixo, enter, e vamos esperar, vai demorar um pouco. Agora que foi instalado tudo, iremos fazer algumas configurações. A primeira delas, é, você digita vi til barra ponto deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil barra ponto xinitrc Aqui vai ser o arquivo de configuração do nosso... só deixa eu setar aqui o número para ficar um pouco mais visível certinho não precisa fazer isso não é... aqui vai ser o arquivo de configuração para a gente iniciar a nossa o nosso gerenciador de janela né eu vou eu vou colocar dois comandos aqui vou escrever vou apertar i escrever lx terminal espaço é, esse esse e comercial aqui enter e embaixo eu vou digitar E, XEC opa xsc exec time wm vou apertar esc vou apertar dois pontos vou apertar x e o enter bom CTRL l limpando ah, se eu dar ls não vai aparecer nada se eu dar ls ilha que vai aparecer os arquivos ocultos o nosso xinitrc está aqui o iniciador uh, agora a gente tem que transformar ele no arquivo executável então de chmod 777 ou melhor chmod mais x vamos tio ponto xinit rc ls ilha. agora ele está verdinho indicando que é um executável, certo? iremos dar um reboot no nosso no nosso computador na máquina virtual aqui vamos esperar carregar um pouquinho bom deu um pequeno problema só vamos modificar o arquivo mas no seu caso você você pode deixar como tá testar na real ponto aqui no arquivo xinit mesmo o LX Terminal está dando algum problema aqui no meu emulador, no QEMU. Então vamos colocar só o XTerm, que, é um que é um outro terminal. Feito isso, né? reinicie e tudo mais, depois de reiniciar, você pega e dá um, dá um comando chamado start x, dá um Enter. E pronto. Como pode ver, estamos aqui com o um Terminal do do externo é ainda tá dando, é, é esses esses flicks que tá dando ele ele o mouse vai assim mas bom enfim ah, eu quero iniciar o firefox então vem aqui firefox Pego pego inicio eu acho que vai estar sem internet porque toda vez que eu inicio essa máquina virtual ela não pega o ip Ponto com. É, de fato, não pegou IP, então eu venho aqui. Espero. Eu posso tentar abrir o LX Terminal também. Aqui, terminal, Ó, abriu aqui no LX Terminal. A gente vai, ou oh, aqui no xterm também. xterm. a gente dá um dhclient ns 3 de novo esqueci, tem que dar sudo. Vou colocar a senha. Acho que agora pegou. Aqui interessante, vamos Ah, alguns algum alguns comandos interessantes, né? Aqui no Tiny Tiny WM, tiny WN, se você apertar Alt e o botão esquerdo do mouse, você move o a janela. Se você apertar Alt e o botão esquerdo, direito do mouse você redimensiona a janela eu vou deixar o máximo possível aqui porque eu vou abrir Opa, o firefox esperando abrir o firefox google.com and lá. Voilà. Temos, abemos internet tiny Window Manager, aqui, tá bonitinho, ah, mas eu quero voltar pro fundo, como que faz? Você, é bem, é bem complicada essa interface, tipo assim, ela é bem limitada, é para quem quer realmente um minimalismo ferrenho, ah, eu quero voltar aqui pra, pra do fundo, como que eu faço? É, eu quero deixar ela destacada, então você meio que deixa o mouse selecionado em cima dela, aperta Alt e aperta F1 e ela vem para frente. Opa! Ah, eu quero voltar. Tá vendo que eu quero voltar aqui para a janela do Firefox. Tá vendo que se eu rolo, ela não, não vem pra frente, né? Ah, o terminal ainda fica na frente dela. Então eu venho aqui, coloco o mouse aqui na janela do Firefox, aperto Alt e F1. Alt botão direito, redimensiona. Alt botão esquerdo, ele move. Ah, eu quero esse primeiro terminalzinho aqui. Uh, Alt F1. Olha que curioso. Se eu matar o processo aqui, vai matar tanto o processo do Firefox como o processo do terminal aqui, do LX Terminal. Porque eu chamei o LX Terminal desse terminal e do LX Terminal eu chamei o Firefox. Então, ó, Ctrl C. Fechou os dois. Curioso, né? Um então, Clear. Uh, H Free. Opa, é... Free, free, h para saber quanto está consumindo, estamos consumindo só com essa pequena interface 81 mega de memória RAM, top, opa, é top, né? ah, opa, deixa eu aumentar aqui, no... ah, acho que, estou apertando o botão errado, tá? apertando o alt, ai ai, Tá. Top. Tá. Esse aqui é o top. Bom, pessoal, é isso. A, a implementação do Tiny Window Manager. Se você gostou, dá um curtir aí, comente. Se eu falei alguma abobrinha, me corrija. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.